Seu processo de crédito está muito lento? Que tal uma ferramenta de política de crédito automatizada? Se há o 360, menos erro humano, mais produtividade.